Estou muito é, feliz de ver tanta gente que eu admiro reunida, está no mesmo palco de tanta gente que eu admiro, que eu amo. É, eu queria pedir licença para contar uma piada para vocês. Tá? O sujeito, ele vai, ele vai para o motel com a mulher do melhor amigo dele. Os dois vão para o motel. E chegando lá na porta do motel, quem que ele encontra? O melhor amigo, acompanhado da mulher dele. E fica aquele constrangimento, os casais se olhando, e um fala pro outro, o que, que a gente faz? Aí o outro fala, olha, eu acho que o certo seria a gente destrocar os casais. E o amigo diz, é, isso seria o certo, mas não seria o justo, porque você está saindo, eu estou chegando. Essa <risos> Sobre o certo e o justo, o impeachment talvez seja certo, mas ele certamente não é justo, é isso que eu quero dizer. A questão do certo, da legalidade, ela é líquida. Eu acho que não cabe, pelo menos a mim, discutir o que é certo. Tem juristas renomados falando uma coisa. Aliás, o que mais tem no Brasil hoje é jurista renomado. E aí tem lá o Eros, uma coisa de teoria, diz outra. E eles ficam se contradizendo, podem ficar aí o Juarez, que é admirável também, mas cada um é uma batalha de jurista que pode durar para sempre. E eu acho que não cabe aos juristas também definir. Assim sei como não cabe ao Congresso definir o futuro desse país. O que eu acho surreal nessa, nisso tudo é a gente deixar nas mãos desse congresso o futuro do país é uma coisa absurda é. eu acho uma coisa para mim o impeachment o impeachment capitaneado por Eduardo Cunha é feito um pênalti marcado pelo Eurico Miranda é uma coisa que não é, tem que a favor do Vasco você tem vas assim, não você não pode marcar pênalti Eurico você não pode né então eu acho que independente do resultado dessa votação ela é, é, enoge... é dá nojo, dá asco, causa espécie. Você vê esse congresso votando alguma coisa, decidindo alguma coisa, porque esse congresso é réu. Obrigado. É, esse congresso é um congresso de, de réus. É isso, não é? de e em, na grande maioria, claro, claro que ali dentro tem pessoas que não são, mas não é para deixar nas mãos do réu o futuro do país. Então isso daí me enoja profundamente. Fico muito feliz do Porta de Fundo estar nessa batalha, ter sido citado hoje. Porta foi mais citado hoje que a S na Lava Jato, né? E eu fico muito feliz com isso. Não, eu tô aqui com nada. E eu fico feliz aqui. Me deixa assustado porque a gente foi vítima de uma campanha gigantesca. Vocês devem ter acompanhado com os vídeos de são, uma campanha de dislike feita pela própria polícia, né? O que não deixa de ser, enfim, um avanço que a polícia, enfim, é, é, não deixa de ser chocante isso que a polícia com pobre faz chacina e com rico faz campanha de dislike. Não né? assim, é uma então eu não tenho nem do que reclamar, né? E isso é bom lembrar assim. Eu não posso reclamar de uma campanha de dislike, na verdade, num país que que tem uma que já é um estado policial há tanto tempo, né? Isso é bom a gente lembrar. As pessoas que estão pedindo intervenção militar, ela já está acontecendo agora nas favelas. Então é... e então que isso seja. Fim da Polícia Militar, não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da Polícia Militar. É bom só lembrar isso, a gente vive, num, num, na, a nossa polícia não foi reformada, a nossa polícia mesma, sempre teve uma ditadura e a polícia não trocou, isso daí não deixa de ser vergonhoso, a gente no Porta do Fundo já teve, foram três processos principais, o primeiro foi Marco Feliciano, que processou três vezes, Dava até pra pedir música no Fantástico Feliciano. trouxe três vezes e perdeu os três, o Garotinho. O terceiro foi o... E o terceiro foi o Botafogo, coitado. Mas a gente se arrepende de piada com o Botafogo, porque eles não costumam rir de minoria, a gente não ri. Mas a gente foi brincar, e aí teve... e aí... mas foi o único que a gente se arrepende. E o quarto, a polícia. Ou seja, olha com quem que a polícia está se alinhando hoje no Brasil. É uma pena, de verdade. Mas, enfim, eu estou tô, tô feliz de ver as pessoas unidas aqui. E eu queria só pedir uma coisa, lembrar que esse não é um ato de adesão, nem é um ato de defesa de governo nenhum. Não tem nada a ver com isso. Muita gente aqui, como eu, não votou, não é eleitor, não é filiado ao PT. Esse é um ato em defesa da democracia. E... Então, eu só queria pedir uma coisa que fique gravado também a nossa insatisfação, porque o lado dos lá está insatisfeito e eles têm as razões deles, e nós também estamos. O que une a todos é a insatisfação. Eu acho que o que nos une também é a insatisfação com tudo que não está podendo ser feito no país hoje. Então, em vez de dizer só fica, Dilma, vamos falar fica e melhora. E governa para as pessoas que estão... Governa para a esquerda porque a Dilma foi eleita pela esquerda, porque tinha um projeto de esquerda, então vamos pedir, por favor, que ela governe para ela, que governe em nome do projeto que ela foi eleita. É, e, gente, a gente tem que liberar as Só para terminar, eu queria pedir uma coisa. A arma do lado de lá, a arma que usam muito é o ódio. Tá. É, o, o lado de lá usa muito o ódio contra a gente. Né, usa muito ódio, a grande arma é o ódio é o seu, você é... Você, enfim, é um bandido, você ganha pão com mortadela para ir para passeata. você ganha a Lei Rouanet, por isso que você dá a sua opinião. Então, tem a criminalização de tudo, da esquerda, a criminalização da cultura, a criminalização dos direitos humanos, tá tudo sendo criminalizado hoje em dia, e a gente não pode cair na mesma onda e criminalizar o lado de lá. A gente não pode dizer que tem dois milhões de fascistas, porque não tem. São dois milhões de pessoas mal informadas, talvez, mas não são fascistas, não são golpistas que vão às ruas. Eles têm todo o direito de ir às ruas, assim como a gente, e tem que ser ouvidos, sim, porque eles têm o direito também de estarem insatisfeitos. Então, nossa arma não tem que ser o ódio, tem que ser o amor. Lembrar que toda revolução é uma obra de amor. Caso não seja, é golpe. Gente, obrigado. Marcelo Freixo está aqui. Queria só mandar um beijo. Freixo veio aqui. Beijo.